E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a ler e interpretar gráficos de barra e coluna. Mas o que é um gráfico? Um gráfico nada mais é do que uma tentativa de expressar visualmente os dados, as informações. Como assim? Às vezes, nós temos informações a respeito de um determinado tema e essas informações, elas não estão organizadas. E com o gráfico, nós podemos organizar isso e expressar visualmente as informações que queremos. Por exemplo, digamos que você faça uma pesquisa a respeito dos animais de estimação de cada coleguinha seu e que 10 pessoas respondam que possuem gato, 20 pessoas. Responda um cachorro, enquanto cinco respondem que possuem peixe. O que você fez aqui foi uma pesquisa, uma investigação a respeito de um determinado tema. E você pode expressar essas informações visualmente através de um gráfico. A primeira coisa que nós colocamos são duas linhas. Que nós chamamos de eixo, e aqui nos eixos nós colocamos as variáveis categóricas, que são os diferentes dados, e podem ser numéricos ou não. Nesse eixo, eu vou colocar os dados numéricos, ou seja, a quantidade de pessoas. E eu poderia colocar aqui: 1, 2, 3, 4, 5. 6, até chegar em 20 pessoas. Mas, como o meu espaço é pequeno, eu vou colocar cada pedacinho desse aqui como 5 unidades. Então, aqui é o 0, o 5, o 10, o 15 e o 20. E como o meu número máximo é 20 pessoas, eu paro por aqui mesmo. Mas, claro, eu poderia continuar isso aqui, e essa divisão aqui, ela foi importante. Porque imagine se tivesse mil pessoas que gostam de cachorro. Esse eixo aqui ia ficar muito grande. Por isso, saber dividir o intervalo da melhor maneira é de extrema importância. Basta analisar os seus dados, as suas informações. E aqui nós vamos colocar os animais de estimação. Olha, as pessoas possuem gato, cachorro e peixe. Essas são as variáveis categóricas. Quantas pessoas possuem gato? 10 pessoas, não é? Então, para representar isso, eu posso fazer uma barrinha desse jeito até chegar ao 10, e vou colocando as barrinhas que representam a quantidade de cada animal de estimação, desse jeito, assim. E o peixe, por fim, tem 5. Isso aqui que eu fiz foi um gráfico, ou seja, eu expressei visualmente essas informações aqui desse jeito. E, claro, isso é só para te dar uma ideia. O ideal é você utilizar um papel quadriculado ou uma régua. Assim, o gráfico fica mais preciso. E outra coisa que nós vemos em um gráfico é o título, que nada mais é do que o assunto tratado no seu gráfico. Nesse caso aqui, é os animais de estimação de uma turma, que eu posso chamar de turma A, ou seja, o nosso título. E esse gráfico também pode ter uma fonte de dados, que são as referências de onde você encontrou as informações. No caso aqui, foi da turma A. Né? E você também pode colocar uma legenda mostrando o significado de cada barrinha. Essa primeira barrinha eu vou pintar de azul, essa outra de amarelo e essa outra de rosa. E a minha legenda vai ficar aqui, ou seja, aonde estiver em azul, são as pessoas que têm gato. Aonde estiver em amarelo, são a quantidade de pessoas que possuem cachorro. E aonde estiver em rosa, são as pessoas que têm peixe, ou seja, a quantidade de pessoas que possuem peixe como animal de estimação. Então, isso aqui é a legenda, é o que te ajuda na leitura do gráfico. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!